Olá, eu me chamo Luciano, sou natural de Salvador, Bahia, atualmente com residência em Bauru, estado de São Paulo, e acabei de passar pelo processo Experimente a Paz com o Rogério, e assim, já na primeira sessão eu realmente já, já pude sentir uma mudança enorme, eu não imaginei que fosse ter um resultado assim tão, tão expressivo em tão pouco tempo, em uma, em uma única sessão. É, no meu caso, nós abordamos é, especificamente a situação de insegurança. Por vários fatores né, da, da minha trajetória de vida, principalmente na infância, eu desenvolvi uma, uma insegurança e uma, uma ansiedade muito grande, isso ao ponto de... Tá interferindo principalmente no relacionamento com a minha esposa, então focamos especificamente nesse, nessa direção, é, na minha segurança, no meu relacionamento e assim foi algo incrível porque durante a sessão foi, foi possível identificar gatilhos e alguns pontos específicos assim que me travavam, que me faziam recuar na hora que eu deveria avançar. E com a ajuda do Rogério eu consegui ressignificar essa situação e é interessante, até, ele até pontuou que durante a sessão, a minha expressão facial falada, e no final da sessão, que ele percebeu que eu estava de ele até falou assim, você entrou no jogo, e realmente eu entrei no jogo, e é incrível como assim, a, sua, a, sua, a sua segurança, eu digo até a autoestima também muda, e eu super recomendo, é, foi a minha primeira sessão, mas com certeza não será a última, então eu super recomendo, né? experimente a paz e vamos que vamos!